Fala aí, guerreiros e guerreiras, soldado aqui novamente, né? Depois de um bom tempo aí sem postar nada, trazendo mais um vídeo para vocês. É, eu queria que fosse em circunstâncias melhores, mas vamos direto ao assunto, né? É... Primeiramente, eu queria agradecer todo o carinho, todo o apoio, tá? Muita gente, muita gente mandando mensagem, muita gente querendo saber o que aconteceu realmente. Né, porque rolam muitos rumores, boatos, né? Sobre banimento, etc, coisa do tipo, né? E eu tô aqui por essas pessoas, né? Por essas pessoas, pelas pessoas que acompanham o canal, que acreditam né, é, no meu caráter, que acreditam no meu trabalho, né, que sempre apoiaram, sempre fizeram de tudo. Eu sei que vai ter um outro, né? Orelha seca aqui que sempre tem, que vai falar nele, vai comentar alguma coisa aí fora do, né, do comum, como sempre tem em qualquer canal. Mas não é por eles que eu estou aqui, estou pela, pelo pessoal que me acompanha, pelas pessoas que acompanham o Soldado e que conhecem minha trajetória até aqui. É, eu fiquei esperando, né, fiquei um bom tempo esperando respostas, fui atrás de N soluções, N questões, fui questionar bastante coisa, fui... É, eliminar possíveis, né, várias possibilidades do que poderia ser, mas, infelizmente, não tive êxito em nenhum. Né? É, acredito que o meu maior erro, né, um dos meus maiores erros foi acreditar que um dia é, o, o jogo, o crossfire em si, a empresa em si, iria melhorar. Então, esse foi o meu maior erro. Né? Coisa que não vai acontecer, coisa que não aconteceu e não vai acontecer. Infelizmente, né? Outra coisa Primeiro eu quero que vocês pensam que O Crossfire, ele é maior Do que GM, maior Do que moderador, maior que tudo isso O Crossfire não é isso, não é só Moderador, não é só GM, o Crossfire vai muito Além disso, tá rapaziada? Então é, Quando eu, as coisas que eu vou Falar aqui, eu quero que vocês pensam de Modo geral, tá? Não estou falando De GMs, não estou falando de, tô falando Do jogo, estou falando de todo Tem toda, é... Por trás dos bastidores tem toda uma outra né, estrutura, tem uma, é uma, algo muito grande. Né? Gêmeos é só a pontinha do iceberg, é o que a gente tem contato, assim pelo menos né deveria ter um contato mais direto né, com... Como é que eu posso dizer? Eu estou olhando para cá, porque é aqui que está... Para mim, ver se eu não estou demorando muito aqui, né, né? a gente está gravando aqui o OBS. Né? É, é o que a gente tem um contato assim, mais direto com com a staff do game, vamos dizer assim, né? Então, seria o GMs o contato mais direto. Mas, além disso, tem, um, tem um, outra equipe que cuida de tal coisa, outra equipe que cuida de tal coisa, e assim vai por diante. Então, é muito grande, né? E a gente sabe que é, o jogo, ele é distribuído, né? Por outras e outros, e assim vai, né? Mas a central é uma que vem lá de fora, da China, lá, da... Pessoal lá de fora, lá. Da... Não quero falar aqui para não... Pra não falar besteira, né? O local exato é eu não sei, mas o pessoal de fora, não é daqui. É, em relação, né? É, eu fui atrás, realmente a minha conta ela foi bloqueada, tá? Eu não tenho mais acesso à minha conta principal. Infelizmente ela foi bloqueada. Eu não tô aqui para disseminar, disseminar ódio nem nada do tipo. Eu não tô aqui para falar um monte de coisa, porque até mesmo acredito que isso não vai resolver, não vai não vai mudar nada, né, Só estou aqui para colocar o ponto de vista e para esclarecer para as pessoas que me acompanham, né, pessoal, muita gente mandou mensagem, inclusive outros amigos youtubers que gravam e tal, todo mundo preocupado, né, com a possível acusação, né, de realmente estar usando o hack, gente, joga isso aqui há mais de nove anos, cara, não, já ajudei, né, inclusive já passei noites aqui acordado, resolvendo erros, problemas de atualização, monte de coisa, quem é mais antigo aí sabe, né? Inclusive, quando eu era parceiro, James, que, James, né? Que, que tinham essa confiança, que sabiam do meu potencial, sabiam do meu trabalho, é, de certa forma, pediam um feedback, pediam aquele auxílio aí em, em muitas coisas, e eu conseguia, de certa forma, corresponder, ajudar nessas questões, né? E, 9 anos de jogo, um jogo tão fácil, tão simples de jogar, pra que que eu iria usar um programa ilegal dentro desse jogo? Não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, né? Mas é isso, minha conta foi bloqueada, infelizmente, minha conta principal foi bloqueada, tentei descartar N possibilidades, tentei saber a fundo para não vir aqui e cometer injustiça com ninguém, né? Mas a minha conta principal, ela foi bloqueada. É, a gente duvida de muita coisa até que acontece com a gente, né? Até acontecer com a gente, né? É, era se cogitado, era falado muito sobre algum banimento injusto, sobre banho injusto, bloqueio injusto, etc. Né? E agora a gente sabe que tem muitos relatos, né? De banimentos que foram acontecidos aí, tanto com jogadores plays, como com jogadores de acesso, até mesmo youtubers, né? Parceiros, pessoal que jogam aí. Já foram bloqueados, outros já foram desbloqueados, enfim, também não vou entrar nesse, nesse mérito. Mas a gente sabe que há uma falha no sistema. Isso a gente, é certeza, tem falha no sistema. Só que a empresa nunca vai... Eu tô olhando aqui o quadro do tempo, tá? Pra não estourar. A empresa nunca vai, como é que eu posso dizer, vai, vai, vai, vai assumir que existe uma falha. Não vai, infelizmente, né? Mas existe essa falha. É, e a minha conta está bloqueada, não vai ser desbloqueada, esperei até hoje E nesse, nesse vai e vem, vem vai de perguntas aí é, Eu queria saber né, qual que era, qual que foi o motivo E a única resposta seca lá ao Ctrl C e Ctrl V no suporte É que né, o, foi detectado programas ilegais e a conta não vai ser desbloqueada Simples assim ah, eu me pergunto, que tipo de programa ilegal que eu estou usando? Por quê? O programa que eu uso tá aqui, ó. É o que eu uso para fazer live, jogar, que é o OBS, né? Não sei se vai aparecer na Ah, desculpa. Esse aqui, ó. Tá? O OBS que eu uso aqui, ó, para fazer lives, é o que tá aqui, né? Vou minimizar a tela aqui. Ficou um pouquinho escuro a minha câmera. Programas que tem aqui, é, NVIDIA Shadowplay, né? o NVIDIA, que é da placa de vídeo para quem tem aí, RTX, da, da GTX, placas de vídeo Tem né? a configuração, precisa ajustar a tela, etc Programa, né, software aqui para mudar hertz, clock, dpi, do mouse É o que tá aqui sempre, inicia junto com o Windows uh, Mas o que? Ah, isso daqui é do... Photoshop, né, tá aqui, Photoshop, também inicia, fica aqui vinculado com o Windows. VPN, Caspex, né, que é o meu antivírus, tá aqui, né, tá aqui, tem a licença, é original, tá, eu, eu, todos os meus aplicativos aqui são originais, né, porque eu, eu estudo, eu faço faculdade e tudo mais, então o meu computador, e, além de eu jogar, de eu usar para jogar, eu também uso, para estudar e fazer N coisas, né? Trabalhar, estudar e jogar. É, então, tá aqui. Todos os softwares que eu tenho, pelo menos a grande maioria, eu procuro comprar a licença, licença original. Ó. Pode ver que faltam 96 dias para expirar a licença. Tá, tá aqui. Hum, o OBS está rodando. A webcam, né? Que está me gravando agora. Se eu clicar aqui, ela vai desligar. e vai acabar cortando o que eu estou falando com vocês. Então, não vou clicar. O OBS. E esse, essa peninha aqui é o... É o arquivozinho que a gente usa para tirar print da tela, tá vendo? Quando a gente clica aqui, ele tira um print da tela. Ó, vou tirar um print aqui. Vou tirar um print. Ó, e vou salvar na própria tela. Tá? Vou salvar na área de trabalho. É isso, tá vendo? Você tira o print e salva na área de trabalho. Só para isso. É tipo um atalho do print. Né? Que é o, é o print screen que a gente fala. Só isso. Demais. Aí aqui. Tem o Crossfire, tem o TS3, tem o OBS Studio Label, tem o pacote Office e mais nada, né? O Adobe, Photoscape e o Scambi, que é o outro programinha aqui que a gente usa para ver configuração do PC, temperatura, essas baboseiras aí, entre outras, né? Só! Aí eu pergunto, qual tipo, qual foi um desses programas ilegais aqui que a Z8 provavelmente deva ter me banido ou me bloqueado por causa do uso desses programas? Então, o que, que, o que, que fica no ar? Pô, se eu fui banido por uso de programa ilegal, né? então foi um desses programas que eu uso. Porque nada mudou, tá aqui a mesma configuração que eu uso sempre. Como eu falei, esperei um tempo, estava à procura de solução e de resposta para não ser injusto com ninguém. Até porque também estava correria no trabalho e na minha faculdade os cursos que eu faço, tá? Estava tirando certificação da Microsoft, e, entre, enfim, coisas pessoais minhas, né? E esperando a resposta. Então a resposta chegou, foi isso, a, a conta foi bloqueada, não vai ser desbloqueada. E é isso, gente, tá? É, fiquem tranquilos, é, eu tô bem tranquilo em relação a isso, porque como vocês sabem, eu já estava há é, algum tempo sem postar, né, por já realmente estar desanimado com o game, por ns coisas que acontecem, atualização, bugs e erros, entre outros, né, como eu vou dar três exemplos de erro besta aqui, que é o comum, né, já que eles gostam de, de não assumir erros, um exemplo, né, quem tem ele a a SWAT foi nerfado um tempo atrás, né? alguns, alguns meses atrás. Aí. E se você fizer uma configuração, usar o, o Windows 7 de 32 bits, você consegue fazer é, alguns macetes né? para colocar e deixar o jogo em 16 bits e assim você enxergar. É, ver praticamente qualquer coisa no Windows 7 no Crossfire. Então, isso é um erro. Isso é um bug do jogo e não é corrigido, né, tá aí. Sem falar na varanda, né, tem, a gente tem a varanda ali do do Viúva Negra, né, que geralmente você passa na varanda ali do nada você perde HP. Tem erros também quando você vai pular na caixa lá, né, naquelas caixas que tem tanto no castelo como em outros mapas. Né? Você vai tentar pular ali para subir na caixa. Às vezes você entra dentro da caixa e morre. Isso lá no, no, na rampa do B, isso lá no Bombear. isso do castelo. Um bug também que tá aí, nunca é arrumado. Outro bug, lá no olho de águia, né? É, ali por MF, quem vai por MFB, tem uma, uma brechinha ali, se você ficar pulando ali, você é, entra dentro do chão e vai pro limbo e toma erro. Também tá aí, né? Isso são alguns exemplos de erros e bugs que o jogo tem e, como eu falei, o jogo é sujeito a falhas, é sujeito a erros e a empresa não vai assumir erros e falhas. Simples assim. Bom, não sei mais o que eu posso dizer. A única coisa é que realmente minha conta foi bloqueada, não vai ser desbloqueada. É, eu já estava desanimado com o game. É, agora, eu né, já estava, eu estava focado, né, estava jogando partidas ranqueadas. Né, com foco no top 100 Que era uma das coisas Uma das coisas Que eu ainda não havia conseguido assim, Não porque eu não, não Tenha capacidade, mas porque Eu não, nunca tive o foco né? Sempre foi cogitado até pelos inscritos Pessoal, nossa, faz uma temporada aí Pra pegar top 100 tá, tá, tá. Aí foi essa temporada que eu falei não, eu Vou focar no top 100 E realmente estava jogando em off não Como eu falei, já estava desanimado Não estava vindo muito conteúdo no game, por isso que eu não postei nada Não estava, né? Não, não estava sentindo mais Como você vai fazer algo sem sentir vontade Não né? estava vontade de fazer vídeo e gravar Porque até mesmo não vinha nada Só caixa podre Só conteúdo nada a ver né é, A questão de lives também né O pouco tempo que eu tinha eu Pegava para jogar ali Para ganhar uns pontos na ranked E só né Não tem mais o que falar Não tem mais o que dizer É isso tá rapaziada? Só para esclarecer para vocês aí Tá bom? É, em relação ao Crossfire, eu também não posso, é, eu queria deixar aqui, registrar a minha gratidão, né, em relação ao jogo e às pessoas, algumas pessoas, não são todas, né, algumas pessoas que, é, através do jogo, eu consegui realizar bastante sonhos, é, metas que eu tinha, né, é, que era conseguir viajar, viajar, assim que eu digo, né? Conseguir para eventos, conseguir para BGS, para Max 5, né? Conseguir ter parceria, co conseguir é, conhecer outras pessoas, jogadores, entre muitas coisas, estudo através do Crossfire, né? Tive a oportunidade de realizar bastante metas, então eu, eu sou muito feliz, sou muito grato a isso, mas também não posso dizer que é, deixar de dizer que o jogo comete muitos erros e falhas. Tá, como assim como qualquer outro, mas é, em relação ao BR, o Crossfire é muito falho, muito falho, infelizmente. E não vai mudar, não é de hoje, é, não é à toa que vem perdendo muitos jogadores, que cada dia, né, cada vez mais, menos jogadores jogam, e tá aí, né, a mesma forma caica de sempre, o mesmo padrão de sempre, eles fazem um update, um patch a mais ou outro, para mudar uma coisinha ou outra, mas a mecânica do jogo continua a mesma. Os bugs, os erros, as falhas continuam a mesma. E é isso aí. Vão né, ali administrando e ganhando dinheiro com o que tem. É isso e pronto e acabou. Se você quiser, não quer, é isso que tem pra jogar e acabou. Né? É, a gente vê que não, não tem aquela importância mais de querer saber como é que tá o feedback da galera, o que, que tá precisando. Muita coisa deixar de lado. Né? Vem os eventinhos aí, um ou outro que. Eles acertam, o resto, um caixa no mês, a la VIP, é, pré-venda de VIP e pronto. Quem quiser gastar, gaste. Quem não quiser, não gaste. E é isso. Tá? Então, eu falei pra caramba. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Valeu. Falou.